Vamos um bandear todo Maurício mofoca, Agora nós vamos. uma atrás de diamantinho. Ele estava na peneira, nós perdemos ele. Porque pelo jeito ele é muito pequenininho. Olha aí, você está fazendo a ponta desse pau aqui. Aqui assim. Ó. Não, peraí. Isso. Vai voltar. Vira mais, vai voltando. Aqui. Vai virar, vai, virar, vira. vira. De tazarela, aqui eu Não, já sair, Olha é é que ele já rodou daí. É pedra. Ah. Aí está a pedra. Ah. É pedra, é pedra. É pedra. É pedra. É pedra. Hã? Aqui é, é pedra. Não é? é pedra? É. Então por isso que ele falou por que É pedra. Ah. E agora? Ah, é, pedra, é pedra. Será que nós não conseguimos? É é ele é pedra. É pedra. que ele é pequeninho, aqui né? vai ter que ficar grudado dessa pedra aqui. Deixa eu sair daqui. Daqui. Aqui é uma pedra. Que saiu daqui. O aqui. O cascate estava de cair. sai dali. Vê se sai pedra no meio do ah, aqui. Ah, nossa. não tem nada. Aqui é pedra. pedra. pedra o caraca não? Onde você né? aqui aonde que eu falo aqui? que fina aqui fina E nós tínhamos tirado dele né? Ele é muito medido Está aqui já, ó. Tá nesse meio aqui da sereinha. Ele é tão pequenininho que está é encostado nessa ponta. Nessa conta aí. A capaca é minha, ah, Rapaz. É, tá vai, tirar, está Tá dando aqui, ó. Então, mas eu tenho pedra aqui. Né? Então, eu sei. Nossa. Vou tentar lá, Vou falar para que ele não dá mais que é cinco pontos Esse tio aí. Esse pequeno. É <coughs> Eu vou tracar um pouquinho aqui. Mas pra você passar, não, ele é passa, já andou. Ué! Nossa! Aí, com essa prisão na primeira, ele não é que sabe cair E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e a água, já agora a água longe, hein? aí, e já tá aí, e Eu tava assim, mas não tá Não é possível. Cai lá embaixo nesse poço. Tá bom, né, Que coisa, hein, Vitor? Né. Vito? É, é canseira demais, mano. Principalmente dentro d'água. Dentro d'água é canseira. Ah, tem que ter paciência, hein? Esse aqui é um lugar que nós estamos tá fazendo teste, né? Quer dizer que se nós achar isso significa que tem, né? E também significa que a não está mentindo, né? É importante nós achar aqui. Ah, eu vai, vai, para vai, barra, vai cair na ladeira. Ele rodou mais pra é, baixo ainda. Rodou mais. Aí, vamos botar esse de pau pra frente. Vai de primeira pra baixo. Rapaz, ah, é. que coisa difícil, hein? Olha, tá aqui, ó. Tá é do aqui, ó. Ele tá encostado aí tá no pé ele tá rodando. Ele tá rodando e nós não tá conseguindo tirar ele. Deixa o ver fazer o tempo. lá, faz uns tetos ali. Já vai treinando. Tão treinando d'água, eu vou tudo no meu pé. Não, vai de longe aí, estamos barrando. Os dois que ele está rodando, ele é tão pequenininho que você, você tenta tirar o cascaio e dentro da água ele está rodando. Mas tu está dando sinal na peneira? Está vendo a na primeira mesmo? Ah? Parece que está dando lá na pineira mesmo. Né? Cuidado com a natureza aqui, porque para ela poder crescer, né? Aí ó. Ó. Cascarinho bonito na primeira. Boa. Eu não vou gravando, né? deixa eu caçar aí de volta. É isso que vai pra cá, ó. Eu tô achando que ele já desceu. Ah. Opa! Bom, vamos fazer aqui o flash ali. Ah, caiu no buraco. Não Aí, tá bom. não tá. Hã? Não tá. tem aí cara? É pedra. É pedra, aqui. pedra pedra. É. pedra. não pedra aí, tá menos. É isso. pedra. não Não tem tá pequenininho que ele tá embaçando aí, mas vamos pedra. Olha tão moça. que tá na a pedra. Aqui é que tá a pedra. É é a pedra. É. Ele é tão que tá com areinha. Tá areinha. Tá com areinha. Tá no é pé, é é meio. Olha essa tá aí, tá. não é? Não, é? aqui. nem bonito, acha aí, ó. Olha aqui, outro A outra aqui, ó. Olha o outro, ó. Será que tá lá? Vamos ver passando. Puxa, agora ele tá saindo aqui pedra. Hã? Que, ia, ia, vai dar um guai de essa de mentira o areia, aqui tem da saiada aqui na frente rapaz olha da onde ele rodou já até aqui em baixo hum. ah, então vai com um cuidado com a mão aqui ó comecei vendo o da pedra aí que eu achei que está encostado aí Já rodou, já né? Já rodou. aqui, ó. <risos> já veio cá para meu pé aqui, para essa areia aqui. ó falando para ele é pequenininho. Nós não vai conseguir tirar ele. Dentro da água, nós não, não tira Então ele já tá rodando. Você mexe na areia, ele vaza. É. Põe, não. Né? Rapaz, essa vai ser uma experiência e tanta, hein. É aqui. É. Não, você tá aí, tá aí, tá aí. Eu acho que você tá pegando a areia ao contrário, viu, Wey? Você tem que pegar de baixo pra cima contra a correnteza. Por isso aí. que ele tá rodando. Vê aí. Vê se aqui. Rodou, é. doido, Tá coisa, tá aí, Vê. É. Aí, encostou aqui, ó. Tá ali, é, tá aqui. Aí, Olha essa cabeça de areia aqui. Que brincadeira, hein, cara? Agora vai ter que sair, não é possível. Porque... Opa! Aí pegou uma pedra. Deixa eu ver o negocinho. tá aqui, Não, eu tô aí aqui, ó. que vou até tomar um café porque né? Vai tirando um pé de areia aí. o rapaz aí. vai tomar um Agora o... Tomando um pouquinho, porque tá com a saudade já do almoço, Hum! Pai, mas eu lá, nós passou depois que foi lá, nós passamos cumbado, hein? Pessoa. Hã? Né? Meus amigos aí para se inscrever no canal. Pregar o dedão aí no like aí é pro canal poder crescer no YouTube. E logo se tiver com 5 mil inscritos aí, nós uhum. vamos ter um sorteio. Uhum. Vai ser um diamantinho, mais umas varioni. Uhum. <risos> <risos> <risos> é, mas não, mas não vai conseguir não. Ah, ó, esse nós não vamos conseguir tirar ele, porque é o seguinte ele é muito pequenininho, ele é abaixo de, de 10 pontos porque ele passou numa peneira fina e conforme nós estamos mexendo na areia, ele está rodando, ele está rodando na correnteza então ele já veio rodando aqui, ó, mais de 6 metros então ele é muito pequenininho, quanto mais mexe ali, cada vez que mexe ele roda então é o vídeo já está ficando muito longo mas isso não quer dizer que nós não vamos voltar aqui para fazer outros vídeos e também caçar de novo, porque nós podemos ter ponta aí para cima também, um sinal melhor também. E uma boa tarde os amigos, que Deus abençoe a todos.